Hum. Opa, aproveitar que tá aqui. Se inscreve no canal aí, meu parceiro. Tamo junto. Que bagulho. Vamos de quê? Banheiro Xinzau. Banheiro tudo meta ali, mano. Só os hard. Vou vai ficar muito AD, mano. Ou será que não? Vai ter muita AD, mas vai ter no A-Cup também, pô. Um true damage aqui. Acho que dá, mano. Acho que dá. eles querem pegar um Ziggs aqui. Vixe, Gê Mordeca. Então, eu só tô de jungle pra jogar de Weave, mano. Vou jogar de Weave mesmo. Isso aqui é a vibe. Ai, não, não, não. A-Cup. Bem rápido, bate e volta, bate e volta. Eu vou de manto de Nimos ou eu vou de inspiração, chat? Acho que manto, né? Essa é muito broke. Vou pegar attack Speed, inclusive, mano. Ô dano. Nossa, vou ter que pegar. É, ó. Speed aqui e tá na cidade. Cara, esse tem três ignite, brother. Três. E dois só tão, não tem flash, não. O Chacão faz a jungle bem mais rápido que eu, né, chat? Bem mais, meu brother, bem mais. Tô destacando a passiva, mano. Pra sempre manter em 3, tá ligado? Cara, se você jogar de Riven, mano, e pegar Doran's Blade com osso revestido e fizer o que eu tô fazendo, velho, destacar a passiva antes da unha no cara, você consegue matar ele nível 1. Aí você tem que fazer contra a Renek, por exemplo, tá ligado? 2, 2, 1... É o diferentão ali, ó. O diferentão. Eu tô dando um pouquinho o quezinho assim, chat. Pra eu utilizar bem meu item da jungle, tá ligado? Tá sempre procando esses bagulhinhos caras. E o chacão, o chacão no top. E aí, amigão? Tu vai medir quem? Nem fudiano. Meu Deus. Alguém me ajuda, cara. Nem fudeando, brother. Aqui. Aqui, aqui, aqui, aqui, morreu! Morreu, amigão, otário! Vou dar, vou dar assistência pro Yasso. De nada, amigão, de nada. É, porra, fala dele, fala dele, meu querido. Acho que eu vou dar esse aronga pra ele, mano, porque não tem pressão no bot. Legal, com o ataque de vídeo na runa eu consigo dar três outro ataque, velho. Que, três ataques, que, tá ligado? Maneiro, maneiro, maneiro. Cara, por que ele tá resetando? Por que ele tá resetando, velho? What the fuck? What the fuck, mano? Tadinho de aço, roubei uma pesinhas dele. Safada, velho. Tô com medo da Alessandra, level 6, tá ligado? Só apertar R1000 eu morrer, mano. Pô, é complicado, Janinha. Tá jogando como se fosse mais Jana. Posso fazer isso? Ó oh, o Chaco, vindo desesperado, chat. Que estranha, hein? Que estranha, Juqueira! Caralho! Caralho! Uh! Que estranha, porra! Vambora. gameplay uh! é fiada, mano. Que isso? Cara, o Chaco tá bem fraco, mano. Será que ela ganha? Close demais, velho Foi mal, Fiorinha É que tá dando muito bom o botside, brother Vambora, chat Deu uma paradinha pra farmar aqui, cara Mas eu tô muito poderoso agora, velho Mas uma cuidado com o homens do Rakan, mano Lissandra, Rakan contra Yas O cara não consegue fazer nada Não dá é nem culpa dele Mas eu falei isso aqui anyway, hein, chat Pega a visão CDR pra cacete, hein Vambora Um pouquinho de vida Tô bem... pererequento. Não para o Só porque a Fiora tá me ajudando aqui Eu vou tacar na linha dela, velho Simples assim Pegou a pressão pra me dar isso aqui e Recebe o Aralto Mais um tapinha Oh. É só pra dar dinheiro pra Fiora mesmo, chat. Ih, que voa a torre, que voa a torre. Tudo nosso. A Fiora tá muito big agora, mano. Tudo que ela queria. Calma aí, calma aí, gente. Sai daí, sai de, sai daí. Eu peguei a to primeira torre do jogo aqui. Deixei a Fiora com 3 kills, mano. Tá tranquilo. Deixa o dragão pros caras aí. 96,57, cara. Tô tranquilinho, mano. Tô com o primeiro dragão do jogo também. Caralho! Aproveitando que você tá de revenge, como mandar o salve do ninjas. Consiste em você ficar zero barra todo ser carregado e pps falar é o tmj juqueira você me tira de vários momentos de barra e eu é menor que três Mais um mestre, tmj Eu queria só dar CC ali, mano. Caraca, a gente pegando o TPzinho ali fez a boa, hein, brother. Nice mais, time. Ótimo TP da Fiora também. A Camille nem viu ali, mano. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ih, <risos> caralho. É ele? Não, depois que ele continuou correndo ali, eu sabia que era o clone, velho Mas você acha que eu vou voltar lá, porra, tá de sacanagem? Vou pegar meu Bru aqui Eu sei que tem que dar tem que dar B Qual tamanho do Ivo tem aqui, mano? Cara, combo lixo do caralho, bro Ele cancelei o ataque mano Pô, quero uma hidrezinha aqui, pô, nem quero Melhor pegar só a basiquinho, né, chat? O a linha aqui, eu fico insano demais pô, 80 de cooldown Já essa tá dando chase no chacão ali, mano Vamos aqui, chat Dá para dor de ali, velho oh. ah. Ah. ah! Cara, por que ele não parou o B ali, mano? Por que ele não parou o B dele ali, velho? Cara, a tá querendo os caras ali, mas a Camille querendo em mim, mano Caralho, que dano bom Porra, aí é foda. Aí é foda pra caralho, brother. É, mas tá, a gente tava pedindo. A gente tava pedindo, tô ali. Porra, aí é foda pra caralho, mano. A saída.. Morreu num tapa só, velho. Tipo, se eu ficar brincando com os caras, não tem problema nenhum, mano. Agora, se a Sarnia ficar brincando, ela só toma tapa só, mano. Mas não tinha como. Não tinha como a gente saber que o Chaco ia brotar, velho. só que a faixa demorou tanto tempo que era pra gente ter levado alguma coisa, não? Só uma torre. Umas três waves que eles perderam. E quase levamos essa daqui, velho. Porra. Close, close, close. Tor se a gente leva aquela torre dali, mano... E a do bot, era worth piorinha Fiorinha, um V2. Camila tá sem R. Ai, ai, ai. Ela um, não um tem dano, não um tem dano. Um dano. Vai precisar de mais um. Vai, Ação, faz seu objetivo aí, cara Seu maníaco Cara, tem pinça em jogar de Riven, mano Mas toda vez que a gente joga Eu devo falar que é uma delícia jogar com esse bonequinho aqui, cara Me sinto muito livre, leve e solto Não, mano, não sei se tô farmando até demais Mas eu tô com o dobro farm do Chaco, velho Talvez eu poderia estar tá impactando um pouquinho mais Mas tá bom, mano Eu ficar forte carrego essa bagaça Nice Ih, caralho E aí, chacão? canceladinha aí, amigão? Matei. <risos> Não fode, moleque! Pera aí. Pera. Pera, pera, pera. Porra, é foda pra caralho, hein? Desgraçado, de boneco. Pai, ah, xerecotes. Morre! Assista, pai. Safe. Uhul! -huh. Cara, aqui, velho. Talvez uma, uma defidência eu fico imortal, brother. Eu acho que é a visão, hein? Puta merda, é a visão. Eu não cancelei ele, mano. Ai, cara. Poderia ter kaitado mais, eu acho, hein, mano. que eu poderia ter kaitado mais, velho. Mas eu tomei, tipo, três rounds de skill da Lissandra, dois do Rakan, tá ligado? Eu acho que foi bom, mano. Tiramos tudo dos caras, velho. Maravilhoso. Bora, Yassi tá imenso. A gente tem três dragões. A gente vai reto pro Baron, mano. Eu acho que não é boa cal, não, brother. Não é boa cal, não, não, é não. Pra que fazer 50-50? Pra que fazer 50, 50 Não tem porque, não. Baron é bait agora. Deixa eu matar os caras antes. Não vou nem fazer o golem, velho, porque o Yasso tá meio louco ali, Vou acompanhar ele. Eu vou nessa tia aqui, chat. Porque o Chaco já tá morto, meu parceiro. Agora a gente faz o barão, seu maníaco. Bora, titio! Uh! Tudo nosso! DJ! Que é gente, chat? Eu tô semi-mortal, mano. Só morro tiver a torre do lado. Um. Dois. Três. Como eu disse, chat. Semi-mortal, ó. Vou mostrar pra vocês. Entendeu? Pegou a visão? Acabou, amigo. Acabou. Esse blefe daqui tinha que ser proibido na mão do Juqueira. Proibido. Gota aí, Chacão. Uh! GG! Clean, baby.